Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, de volta aqui no YouTube. Eu fiquei um tempinho fora, mas a minha coleção de filmes continua e eu vou fazer um tour completo aqui para mostrar minhas novas aquisições e como eu organizei os filmes de uma forma um pouco diferente. E se você, como eu, tem alguns probleminhas de espaço, nesse vídeo eu vou dar dicas de como eu guardo o mais de Quase 3 mil, mais de 3 mil filmes num espaço bem pequeno. Então se você não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, com a família, com outros colecionadores, siga ontem nos cinemas nas redes sociais e, claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! marcelo morandini apresenta unboxing e reviews de filmes e colecionáveis ontem nos cinemas é isso mesmo pessoal estou de volta aqui no youtube depois de eu ter me ausentado um tempo eu acabei perdendo meu pai, ele faleceu dia 10 de setembro, e enfim, como ele foi, digamos assim, o responsável, o precursor, no caso de me introduzir no mundo de colecionismo, no modo, digamos assim, meio que indiretamente, com a compra do primeiro videocassete e logo em seguida comprava fitas para mim. Eu fiquei um tempinho fora, assim, da internet, claro, eu continuo colecionando filmes uh, e objetos de cinema e agora eu tenho, agora, forças para voltar a fazer os vídeos que, de uma forma ou outra, ele apoiava o canal, ele divulgava o canal, então é uma forma de seguir em frente. E, claro, esse mundo do colecionismo sempre me chamou a atenção e sempre vai me chamar, Nesse tempo que eu tive fora do YouTube, eu continuei comprando as minhas coisas, relembrando coisas do passado, coisas que ele me mostrava, os filmes que a gente via no cinema, eu consegui materiais desses filmes, inclusive, eu vou mostrar aqui no canal. Enfim, pessoas, vida que segue, eu tô de volta aqui no canal espero fazer novamente um vídeo por semana pelo menos e mostrar essas coisas que a gente não para de comprar a gente não para de colecionar e dividir com vocês essas experiências então agora eu vou mostrar para vocês como é que está a minha coleção uh, nesse tempo eu cheguei a comprar um lote de mais de 1500 dvds e eu vou mostrar para vocês como é que eu consigo guardar tudo isso de filme num espaço muito pequeno eu ainda tô morando no mesmo lugar eu ainda tenho os mesmos armários que caíram no chão eu resolvi aproveitar mas organizei de forma um pouco diferente e vou mostrar para vocês um tour completo aqui em todos os meus armários e todas as minhas prateleiras da coleção então bora lá para o vídeo e eu começo esse vídeo com um achado um expositor em L antes eu tinha uma prateleira uma estante de madeira que eu coloquei lá no quarto que em seguida vocês vão ver e agora eu coloquei nesse quarto todos os meus filmes nacionais nesse expositor em L. Existia a versão em VHS, e eu consegui a versão em DVD. Ele é pregado diretamente, no caso parafusado, diretamente na parede, e ele guarda 35 filmes por andar E o mais legal desse tipo de sistema andular, pessoal, ele vai para frente, vai para o lado, vai para o outro. E aí é muito legal. Isso aí lembra muitas locadoras dos anos 90 que tinha esse sistema aqui de L na época do VHS. Aí a pessoa só tira o filme e simplesmente assiste. Aí depois coloca de volta. Eles foram feitos sob medida para as embalagens de DVD, mas como vocês podem ver, também cabe os filmes em Blu-ray. E eu vou dar agora uma visitadinha aqui nessa coleção de filmes nacionais que eu tenho. Como eu comprei mais de 1.500 filmes em DVDs, eu tive que colocar no sistema de pastas, que em seguida eu vou mostrar mais os filmes nacionais eu coloquei aqui nesse meu quarto especial de cinema nacional e junto com essa coleção de filmes de mais de 1.500 eu comprei também esse expositor em l pessoal é muito legal ele tava em ótimo estado eu só tive que limpar que ele tava um pouquinho sujo mas olha só o funcionamento dele ele é individual, os Lzinhos são colocados um por um nessa barra de metal. No caso, esse metal é parafusado na parede, são só quatro furos para o expositor inteiro. Tem cada, uh, cada andar desses cabem 36 filmes e são 3, 6, 7, 8 andares que ele, ele tem. Nesse caso, esse modelo. Mas, como é modular, a pessoa pode montar do jeito que quiser. E aí é só tirar o filme vocês podem ver e ele tem essas esses suportes né em plástico é, existem várias cores mas no caso eu escolhi o preto no caso nem escolhi é o que tinha mas na época desse de lançamento disso eles tinham várias cores de, de expositores eu acho mais legal o preto enfim uh, gostos são gostos tem gente que até colocaria os blu-rays num, num lzinho azul e o resto no preto, seria interessante, mas eu não encontrei de outra cor. Então, tem uma visão aqui da coleção que eu tenho de filmes nacionais. É bem, bem poucos, porque o restante eu coloquei nas pastas que eu vou mostrar a seguir. Então, é assim que eu coloco os meus filmes nacionais, pessoal. Eles estão organizados em ordem alfabética, não ordem por gênero. Então, eu comecei com os filmes em Blu-ray e terminei também... Os filmes em DVD, novamente em ordem alfabética, todos eles são originais, lógico, da coleção. E tem filmes que eu consegui junto desse lote e filmes que eu, uh, que eu consegui comprando durante o tempo. Então, tem muita coisa aqui, pessoal. Eu vou dar uma, uma, uma passada aqui geral para vocês darem uma olhada rapidamente. Uh, muita coisa eu já tinha e outras coisas eu fui comprando com o tempo inclusive essa coleção pessoal dos filmes do Mazarop eu tenho ela completa foi lançada pela Amazonas Filmes então eu consegui completar e esses outros três filmes aqui do Mazarop que não lançaram pela Amazonas foi lançada pela MR, me parece, MA Marcondes que inclui os filmes que não tem na coleção da da Amazonas Filmes do nosso querido Mazarope tem ali menino maluquinho aqui embaixo pessoal eu coloquei os filmes dos trapalhões eu tenho toda aquela coletânea da Europa filmes tem alguns filmes aqui da Xuxa tem sonho de verão sai de baixo tem os filmes do Roberto Carlos os três filmes que ele fez também estão aqui na coleção vocês já devem ter visto em outros vídeos mas eles estão aqui na coleção olha só até usar o L como ele deve ser usado para vocês darem uma olhadinha tem o Vivo Gordo também tem os DVDs musicais tribalista essa edição especial de Verônica essa raridade pegadinhas da Rede TV uh, que foi feito ou em VHS em DVD são duplos esses DVDs muito raro esse material é, é exibido na Rede TV ou foi exibido na Rede TV aqui embaixo o pessoal termina com os, todos os DVDs da Europa's fil Europa Filmes, dos Trapalhões, no caso. Então, ó, em seguida, vocês vão ver como é que eu coloco os filmes na pasta. Pois, como vocês podem ver, o espaço aqui, pessoal, não é muito grande. Eu tenho muito filme. Agora, a minha coleção são mais de 3.500 títulos. Em DVD, Blu-ray, VHS. E agora eu vou mostrar o meu arquivo de capas. E no meu arquivo eu guardo as minhas revistas Jornal do Vídeo. Eu tenho alguns livros de cinema também que eu coloco nesse espaço, mas principalmente o meu arquivo de capas do meu acervo de DVDs. Como não cabem todos no expositor, eu coloco as capas dessa forma. Aqui eu separei com etiquetas por gênero, então basta puxar aqui. Uh, no caso, a pasta do gênero escolhido, e aqui eu tenho capas de todos os filmes que eu tenho disponíveis desse gênero. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu guardo os discos e como eu faço para localizar o título do meio de monte de disco de uma forma até prática. É uma dica para quem não tem espaço e não quer abrir mão de colecionar filmes. E dentro do armário eu coloco os meus discos. Eles estão separados nesses organizadores por gêneros. E dentro tem os envelopes. Então fica muito fácil de encontrar. Eu sei que esse não é o jeito adequado para se ter uma coleção, mas são mais de 3.500 DVDs. Não tem como eu colocar nesse espaço pequeno que eu tenho. Aí já vai uma sugestão para quem não tem espaço adotar esse sistema. Agora vocês vão ver como é que eu coloco dentro dos envelopes. Eu retirei os filmes de comédia para vocês terem uma ideia de como eu coloco eles aqui na coleção na pasta. Eu tenho essas pastas onde eu coloco todas as capas do filme. Na parte de cima eu coloco um código. Então a pessoa pode escolher, no caso, olhando as capas. Aí tem acesso a sinopses e tudo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que faz para uh, conseguir encontrar nas capas ali onde eu coloco os filmes. Vamos, por exemplo, pegar aqui aleatoriamente, por exemplo, o Clique. O Clique, ah, hoje eu quero assistir o Clique, que é o Comédia 0041. Então eu guardo esse código, eu venho aqui na minha bolsa e ela está já colocada alfabeticamente. Esses envelopes aqui sobraram, então eu vou colocar o restante dos filmes aqui. Então é só procurar, pessoal, o número 0041 e tirar daqui o disco Clique. E agora é só assistir. E aí é lógico, depois que assistir, coloca no envelope e coloca de volta aqui na caixinha na ordem certa. É isso, pessoal. Pode parecer difícil, mas até é bem prático para quem não tem muito espaço adotar esse sistema de uh, catalogação. Aqui, como vocês podem ver, eu só coloco os filmes. E novamente, não vale, a... não vale deixar de ressaltar que todos estão identificados assim com essa tagzinha aqui de comédia, que inclusive pode mudar, inclusive se eu colocar mais algum gênero aqui, esse box de Blu-ray eu coloco só para separar e para facilitar o manuseio. Então todos os discos estão aqui e todas as capas ficam aqui. Já vai uma dica para quem não tem espaço como eu e não quer abrir mão de colocar mais filmes na coleção nesses envelopes tem mais de 2 mil filmes pessoal então tem como assistir tem como colecionar e vocês viram que é bem fácil encontrar e essa parte que vocês mais conhecem, só que agora eu coloquei uma estante só de fitas vhs e falando em vhs olha só a esquerda eu coloquei aqui na minha coleção uma tv de tubo de 21 polegadas da sony onde eu instalei meu aparelho de DVD e meu VHS embaixo ainda sobrou espaço para colocar alguns discos de vinis que eu tenho os boxes em 3D que feitos exclusivamente para esse tipo de TV e as minhas fitas VHS gigante essa mesa tem rodízio então na hora que eu quero assistir os meus filmes eu coloco a mesa aqui na frente do baú e assisto ali na cama e olha só quem veio dar uma visitada aqui no canal, pessoal. O Iodinho dando um tchauzinho para vocês. Olha só que coisa mais fofa. Ele assiste filme aqui também na coleção. Seguindo aqui, pessoal, vou mostrar para vocês também essa estante agora com muitas fitas VHS, né? Porque aqui na parte de cima eu coloquei uns displays de cinema originais e seguindo alguns boxes de DVD que não coberam em cima do armário. E na parte de baixo, lógico, as fitas VHS. Então ficou nessa configuração e eu vou mostrar agora em detalhes, tirando a TV da frente para vocês verem mais ou menos o que, que eu consegui comprar de filme nesse intervalo de tempo que eu tive um pouco ausente aqui do YouTube. Agora sem TV dá para ver com mais detalhes o que eu tenho aqui de fitas VHS. Eu comecei aqui com um pouco de cinema nacional, onde estava no quarto anterior. Eu trouxe essa estante para cá agora e dediquei ela exclusivamente para fitas VHS. E no momento que acabam os filmes nacional, eu coloquei os outros filmes em geral. Eu ainda não separei eles por gênero, ordem alfabética ou distribuidora. Eu só coloquei aqui para formar mais esse espaço nostálgico de onde tudo começou aqui na coleção. Seguindo aqui a minha estante, eu continuo com aquela mesma configuração inicial entre colocar os DVDs e depois os Blu-rays e coloquei aqui em destaque alguns itens curiosos, algumas edições especiais uh, aqui em destaque. Como vocês podem ver, o Grease eu tenho aquelas duas edições uh, limitadas que vem na jaquetinha e eu tenho as duas jaquetinhas. Uma delas eu não consigo abrir de jeito nenhum porque eu comprei ela ainda, ainda lacrada pessoal ali eu, o, a garrafinha que eu comprei na, no tour da Paramount e aqui alguns detalhes, alguns itens colecionáveis, a minha coleção de Star Wars aqui que é muito pequena mas tem alguns itens, alguns DVDs em 3D que em breve eu vou mostrar aqui para funcionar na TV de tubo o meu minha latinha de filmes que eu comprei lá no, no tour do, da, da Warner Brothers. Uh, algumas coisas aqui de ficção blu-ray uh, algumas coisas aqui de terror uh, esse envelope quando eu comprei uh, foi acho que num lote de filmes veio esse daqui pessoal que são que é um item para quem comprasse o dvd me parece o home theater da cce incluía todos esses filmes aqui que vieram no envelope muito interessante veio filmes acho que é da flash star me parece e vieram todos nesse envelope aqui uh, os discos para as pessoas puderem né já estrear o aparelho com filmes para assistir aqui eu tenho minha coleção de Hellraiser a Carrie aqui é mais terror dessa parte da frente aqui é terror e algumas coisas que eu vou adquirindo e vou colocando porque olha realmente o espaço tá muito difícil aqui uma fita VHS dupla que eu comprei lá com o Mourão uh, esse filme aqui é de Portugal e eu, como gosto dessas embalagens diferentes, olha só que legal essa embalagem dupla aqui de, de fita VHS. Muito legal o filme Holocausto, a destruição do homem pelo homem. Muito legal, edição de Portugal, pessoal, muito legal. Aqui mais alguns itens em 3D, minha coleção de jogos mortais. Lá na parte de trás são os filmes tradicionais em DVD, organizados todos em ordem alfabética eu iniciei com os DVDs e passo em seguida por os Blu-rays seguindo a ordem alfabética e a ordem de gênero aqui pessoal seguindo em frente a parte do Jason Fred Massacre da Serra Elétrica inclusive o Massacre da Serra Elétrica eu consegui uh, todas as fitas VHS essa daqui é a edição do primeiro filme eu tenho do 1 ao 4 em VHS Inclusive, ó, nesse estojo grandão original. Uh, lá em cima eu tenho meus brinquedos Assassino, a minha coleção de Zé do Caixão, que vo vocês já devem ter visto. Na parte de do fundo eu tenho toda a minha série A Hora do Pesadelo, os filmes, os longa-metragens e aquela série da Herbert Richards também. E pouca coisa de Sexta-feira 13 em VHS que estou colecionando. Aqui na parte de baixo segue o meu box importado de sexta-feira 13 alguns dvds do massacre da serra elétrica e atrás a versão em dvd de toda a coleção a hora do pesadelo halloween e sexta-feira 13 eu coloquei junto desses bonecos do esquadrão suicida atrás tem mais sexta-feira 13 mais brinquedo assassino em dvd e blu-ray e mais toda a coleção de dvds nacionais de um massacre da serra elétrica inclusive a parte 3 que é bem rara seguindo aqui embaixo ah claro tem mais alguns uh, action figures aqui uh, seguindo aqui embaixo a parte de drama que tem DVD blu-ray uh, eu adquiri também essa edição aqui da Sabrina que é essa toda laminada que muito legal essa essa edição já tá aqui conseguindo um bric uh, e o segui o restante que eu já tinha mas eu dispus dessa outra forma e coloquei em destaque essas edições diferentes, inclusive esse box de VHS da, da novela Dona Beja lá da Manchete, tem três fitas aqui, inclusive o piloto da novela. Seguindo a parte aqui de baixo, a gente tem drama e alguns books. Não são muitos que eu tenho na coleção, mas eu tenho o, o do Coringa, do Forrest Gump, e tenho também uh, os infantis que em seguida eu vou mostrar para vocês e olha só pessoal eu vou até tirar aqui uh, para vocês verem Olha só que coisa interessante eu comprei lá com o Mourão essa versão em VHS de e o vento levou de Portugal que lá se chama e tudo vento levou não sei a gente não sei imitar uh, português de Portugal mas eu sei e tudo vento levou deve ser mais ou menos assim e assim que vem a fita VHS lá olha só que interessante isso aqui que o Mourão conseguiu para mim e ele diz "Ah, vou falar para o Morandini porque ele gosta dessas embalagens gigantes e realmente eu gosto essa aqui fica uma fita do lado da outra vou até abrir rapidamente aqui para vocês darem uma olhada, uma olhada eu tô fazendo esse vídeo uh, mais assim mesmo sem edição porque eu estou voltando com conteúdo semanal aqui no canal e olha só foi lançado pela warner tem a parte 1 a parte 2 olha só como vieram as fitas uma do lado da outra e veio esse curioso encartezinho olha só que legal uh, junto com os filmes que vem nessa coleção nessa coletânea de clássicos lá né? clássicos da warner da mgm uh, para o mercado de portugal olha só que coisa interessante aqui as fitas os filmes pessoal como aqui Brasil né outro sistema uh, pelo menos aqui no meu vídeo de cassete não funcionou <risos> as fitas não ficaram coloridas e ficaram é, com a imagem um pouco oscilando mas eu creio que é por ser pau europeu alguma coisa assim o sistema de cor então dá aquela distorção mas vale como item colecionável e muito curioso o título aqui embaixo segue meus DVDs e Blu-rays de filmes infantis parte deles né porque o resto tá tudo na pasta que não tem como colocar aqui na coleção então eu deixei os mais importantes aqui lógico todos os Blu-rays estão aqui inclusive essa coleção em 3D da Paramount ou de Minto desculpa da Universal da Dreamworks que tem todas as versões 3D do Shrek e uh, como treinar seu seu dragão enfim caixas são que todo mundo sabe que são raras. Aqui o box, os steelbooks que eu tenho, que são três apenas. E ali embaixo entra a parte de ação. Eu botei alguns enlatados ali por questão de espaço, mas tem alguns uh, filmes de ação em DVD atrás e os Blu-rays aqui na frente, tem bastante coisa. Seguindo aqui a parte de baixo, a parte de aventura. E olha só que legal aquela parte que tem o ET eu deixei minha lâmpada da ladinha ali porque eu não tive como colocar junto com os infantis tem mais enlatados aqui no fundo mais ação aqui em cima já a parte de comédia e inclusive eu tenho a série toda do locademia de polícia que foi criada uh, pela foi lançada aliás pela warner em blu-ray tem todos eles aqui no box algumas coisas que eu comprei na Twin Video aqui para os saudosistas de plantão um monte de ficha t Aquelas fichas que vinham é, nas fitas VHS, eu fui comprando aos poucos e, como vocês podem ver, já tem várias aqui na minha coleção de vários tipos de filme, de várias distribuidoras. É muito legal esse material aqui. É, em breve eu vou mostrar com detalhes essas big boxes de VHS que eu comprei no Sebo Conceição. Em breve eu vou mostrar um vídeo de lá. Então eu vou mostrar em detalhes essas edições. Aqui segue minhas minhas caixas, meus boxes que estão na frente da parte de comédia. Por questão de espaço, eu consegui também uh, esse boxes do Gladiador, a edição em DVD, já está aqui em sacadinha. E aqui o restante de comédia que vocês já devem conhecer, minha coleção de Castelo tim Boom, os filmes de comédia em geral em DVD. Ali embaixo são os Blu-rays. E aqui alguns itens colecionáveis, algumas curiosidades, aquelas miniaturas do Mac, eu coloquei alguns dos personagens aqui, o resto está guardado por questão de espaço, umas fitas cassetes, aquelas coisas nostálgicas, né pessoal? E na parte de cima, lógico, alguns box, a minha edição importada da Alemanha do MIB, que vem um vermezinho, né? Miniatura, e alguns itens aqui da coleção, box friend completo, mesmo eu não sendo muito fã de série eu tenho algumas séries na minha coleção e olha só pessoal uh, tem o box completo dos filmes do teixeirinho algumas fitas vhs e olha só que legal pessoal eu coloquei aqui em destaque o jfk tá por tá por uh, aqui nessa parte por causa do estojo diferenciado duplo gigante mas olha só pessoal quem já acompanha aqui o canal e viu minha a minha entrevista lá no blog do jc Lá com o Mourão, lá com os uh, M20 de Cultura, em todos os canais, enfim, uh, que fizeram entrevista comigo, eu sempre digo que aqui foi o começo de tudo, pessoal. Essa foi a primeira fita VHS que entrou na minha coleção quando eu tinha lá meus 8 para 9 anos. E essa eu consegui uh, agora, esse Máquina Mortífera 3, que essa foi a segunda fita entrar na minha coleção. Eu tinha a versão dublada. Mas eu não consegui ainda dublado com essa, com esse estojo aqui, porque isso aqui é muito difícil encontrar. Pelo menos nesse estado aqui, em ótimo estado, ela é o estojo branco, a Warner, inovando em alguns títulos na época. Inclusive esse filme foi lançado com Batman Retorno. E aqui falando em Warner, que é a minha, o meu estúdio do coração, três boxes em VHS importados seguindo essa linha aqui do exorcista. Rupert e a Sinca de Humanidade em VHS, olha só que legal, eu vou abrir para vocês, todos são iguais por dentro, mas eles são nesse padrão aqui pessoal, olha só que legal, ele tem uma embalagem em papelão e mostra aqui o elenco, algumas informações e está aqui a fita com o filme e na... aqui na parte de trás, esse padrão em preto e branco. Esse item é muito raro na coleção e também eu estou à procura de outros títulos que venham nesse tipo de embalagem de VHS. Esse aqui é importado, fica normal aqui na televisão nacional. Uh, como eu tinha dito aqui em cima, eu tenho toda a coleção de teixeirinha que eu comprei ultimamente. Alguns boxes de fitas VHS, algumas séries de Friends. E é isso pessoal, essa parte aqui dessa coleção. Mas não acabou. Eu ainda vou mostrar as minhas fitas VHS e finalizando o meu cantinho de fitas VHS aqui na entrada do quarto onde tem uh, os DVDs como vocês podem ver é muita fita eu coloquei em duas fileiras tem fita na frente, fita atrás por isso que a estante de plástico deu um pouquinho de se entortou um pouquinho mais um, não tem problema tem muitos filmes aqui aqui também pessoal, eu ainda não organizei por gênero ou por ordem alfabética ou então por distribuidora eu simplesmente fui encaixando fita onde encontrava espaço e mas eu me acho aqui na minha bagunça tem bastante coisa rara e bastante fitas que não existe também filmes em DVD olha só a minha coleção de fitas duplas eu amo esses filmes duplos que parecem na verdade uma bíblia e eu tô colocando aqui na minha coleção também e olha só, finalizando aqui a parte de baixo, mais fitas VHS. Então, como vocês podem ver, tem fita na parte de cima, na parte de baixo, e em seguida segue aqui o cenário do Ontem nos Cinemas, que vocês já conhecem com meus filmes em DVD também. E eu quero saber agora como é que vocês guardam os filmes de vocês, vocês têm espaço para colocar tudo bonitinho? Claro, quiser eu colocar tudo bonitinho, coloque aqui embaixo nos comentários como vocês organizam a coleção de vocês. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com outros amigos, outros cinéfilos e também, se der aquele tempinho, dá uma olhadinha nos vídeos à sua direita, que tem muita coisa legal no canal. E não se esquece de seguir ontem nos cinemas as redes sociais, pois o Yodinha vai amar ver vocês por lá. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, pessoal!